a disputa da medalha de ouro da categoria do arco recurvo masculino aberto já se posicionando em campo o juiz e os técnicos para esta competição Os atletas entrando no campo de competição Zahra Himi tem 38 anos número 5 do ranking mundial nós temos aqui dois aqueles muito bem ranqueados Irani <mussion> <mussion> <mussion> <mussion> Chai Netsiri da Tailândia tem 36 anos e é o número 9 do ranking mundial Estamos prestes a saber então quem será o campeão paralímpico desses Jogos na categoria do arco-recurvo individual, masculino. E vamos então ao início, disparando no alvo 2, Hon Chai Net City, da Tailândia. Oito pontos. Pontos também de Golan Rezar nove pontos ele Siri. 7 pontos agora de Rahimi. 15 pontos, 2 pontos à frente, Net faltando uma flecha para disparar. Ele larga, marcando 9 pontos, tem agora 26 no placar. Já garante o primeiro set com 26 pontos. Rahimi que tem 15 pontos. Uma flecha a mais, não fará muita diferença no score ele marca 8 e tem 23 pontos temos então a vitória do primeiro sete do tailandês After this first three arrows of the match for the gold, <laughs> Mr. Hari China City winning by two points. Now Golan Reza Rahimi on target number one. Ten points in the first arrow, nine points for Mr. Nicity, ten points for Golan Reza Rahimi. points Golan Rezar Rahimi que já tem 10 e 10 nas suas duas primeiras flechas liderando por 3 pontos este segundo set marca ali mais 10 pontos ele garante o segundo set fica só aguardando a confirmação do juiz no alvo, 9 pontos na última flecha de Howley Chinet City 29 a 26, provisoriamente, a pontuação do iraniano. Confirmada a pontuação de Golan Rezar O'Himmy, 3 flechas de 10 pontos, pontuação perfeita nesta segunda série. Fazem então agora 2 pontos de 7 a 2. Maletchine Siri que inicia agora a terceira série. Eight. Oito pontos. Oh. Dez pontos Irahimi. Quarta flecha de 10 pontos seguidas do arqueiro iraniano. Netsiri da Tailândia marca mais 8 pontos, tem 16 pontos no placar nesse momento. 9 pontos de Golan Reza Rahimi. Terceira flecha de oito pontos nessa série de Henry China City, 24 pontos no placar, 19 para Rahimi. Oito pontos, 27 a 24, vitória neste 7. Bolan Reza Rahimi tem 4 a 2. Jogos Paralímpicos desde sua primeira edição em Roma no ano de 1960 já tem competições do tiro com arco Quarta série dessa disputa pela medalha de ouro do tiro com arco nos para Jogos Paralímpicos do Rio. Vai levando vantagem Roland Geza, Gozan, Roland Rezar Rahimi da República Islâmica do Irã. O China City inicia essa série marcando 10 pontos em sua primeira flecha. O Rahimi com 10 pontos também. 10 pontos, né Siri? 10 pontos de Rahimi. 4 flechas seguidas de 10 pontos nesta terceira, nesta quarta <risos> série. Pontuação perfeita de Haurechai, S.R.I., 30 pontos. Agora Golan Rezar Rahimi. E já tem 20 pontos acumulados nesta série. 30 pontos também de Golan Rezar Rahimi. E eles dividem os 7. Um ponto para cada arqueiro, 5 a 3. Linda disputa pela medalha de ouro. Esses arqueiros mostrando por que é que estão aqui. Pontuação perfeita dos dois na quarta série. match gold. 30 Gold E agora iniciando a quinta e última série da disputa pelo ouro. 9 pontos de Net City. rima agora que se prepara para o disparo segura um pouco mais do que o normal e marca nove pontos também oito pontos de round China CD. Pontos, um ponto à frente. Golan Reza Rahimi do Irã. Última flecha de Raurechai Nissiri. Oito pontos. Vinte e cinco pontos para Raurechai Nissiri da Tailândia. E agora Golan Reza Rahimi. To win. Nove pontos. Campeão paralímpico. Medalha de ouro, o iraniano, Golan Rezar Ahimi. Que linda disputa. Esta disputa pela medalha de ouro paralímpica do tiro com arco. Medalha de prata para China Chai Siri da Tailândia. Muito bonita essa disputa. Parabéns aos dois arqueiros. arqueiros se cumprimentam, recebem os cumprimentos também dos seus técnicos. E ali o arqueiro Colan Rezarahime, novo 91 um, recebendo um beijo do seu treinador, medalhista de ouro e campeão paralímpico do Irã. Rolando Rezar E você está gostando dos Jogos Paralímpicos do Rio? Não esqueça de deixar para a gente uma mensagem através do Twitter.